Uma empresa japonesa comercializa esse dado bizarro feito com pele humana real e outros pedaços tirados de cadáveres ou de pessoas que tiveram partes do corpo amputados. O dado é controlado por um controle remoto, mas também pode ser manipulado pelo toque. Ao pressioná-lo com força, seus olhos se abrem como se tivesse levado um susto, enquanto uma massagem ou carinho. Faz com que ele relaxe e feche os olhos lentamente. O item custa por volta de 5 mil dólares, mas além deste item, a empresa também vende pendrives com formato de dedos e bolsas em formato de boca. A empresa já foi denunciada várias vezes por suspeita de estar raptando pessoas vivas e decepando partes de seus corpos para produzir esses estranhos objetos.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 Como isso é possível, ele consegue ver o que está atrás sem precisar virar o corpo. Foi tudo de forma repentina durante a apresentação, fazendo com que muitos ficassem assustados, pois parecia que ele ia arrancar a própria cabeça. Um jovem encontrou uma câmera muito antiga e logo começou a testá-la. Em uma foto algo foi captado. Sim um ser obscuro muito grande. Sim é um demônio. Em vez de pegar suas coisas e pular fora desta casa, ele decidiu que seria melhor continuar, mas ele irá se arrepender amargamente. Sim, ele se foi. Uma jovem comprou pela internet um boneco de um macaco, mas ao abrir o pacote ela teve uma surpresa. Sim, o boneco estava olhando para ela. Ele tentou desviar o olhar, mas ela já havia percebido. E se eu te dissesse que existe uma barata quase do tamanho da sua mão aqui no Brasil? São conhecidas como barata de água e podem ser encontradas em cidades de clima úmido, principalmente no norte do Brasil. Podem aparecer em grandes quantidades nas cidades em épocas de chuva e invadir residências. É um dos insetos mais agressivos do reino animal e possui uma picada extremamente dolorosa. Há relatos de pessoas que foram picadas que dizem que a dor é insuportável e demora horas para passar. Ela é tão agressiva que há relatos desta barata atacando peixes, tartarugas, sapos e até pequenas serpentes. Ela recebe o nome de barata de água porque possui um membro de respiração na parte traseira em forma de cano, que permite que ela fique submersa na água e ainda consiga respirar. Imagine você tomando banho e encontrando uma dessas na parede. Certamente seria uma experiência aterrorizante tentar pisar em uma barata que mede quase o tamanho do seu pé. Como não bastasse, elas também voam, e podem atacar seres humanos, o que inclui eu e você. Ficou assustado? Uma lacraia gigante te deixaria mais tranquilo? Enquanto andares por uma rua, se deparar com uma mulher vestida de noiva e aos prantos, não pare para ajudá-la. Essa é a sua intenção. Atrair pessoas movidas de compaixão para lhe dar o abraço da morte. sim elas estão de volta e já chegaram ao Brasil. Nam-chan, ainda está no colo os pais estão preocupados com a filha que não quer se alimentar. Sua mãe lhe contou que há espíritos malignos que alimentam de restos de comida. A mãe conta que esses espíritos não têm pais amorosos que fazem comida para seus filhos como ela. Eles têm pais que os fazem ir para a cama com fome. ir para a cama com fome. Inocente e movida de compaixão, a pequena Ayumi não diz, bom, eles podem vir morar conosco, e eu os deixo comer meus restos de comida. A mãe irritada a levou para fora e disse, aqui nós não convidamos demônios para a nossa casa. Lá ela implora a filha para expulsá-los, mas ela a ignora. Durante a madrugada, Ayumi começa a invocar o demonio Bakemono lhe oferecendo porções de arroz. Sim, ele veio. Ela lhe ofereceu mais comida, e rapidamente ele comeu tudo. Neste ritmo, daqui a pouco não sobrar nada. Lá está a entidade. You Ela ainda está com fome. One Depois deste encontro aterrorizante. A jovem Ayumi acordou disposta a comer tudo o que via pela frente. Parece que a mãe já entendeu. Sim, não é mais sua filha que está ali. Ela quer mais comida. Sim, ela se foi. Esse é aquele tipo de esporte que é só para que tenha um nível máximo de coragem. Eu já tenho medo de me aproximar da beira da minha laje, quanto mais da beira de uma aeronave a quilômetros de altura. E você teria coragem de saltar? Como essas pessoas conseguem ter certeza de que a qualquer momento não virá um vento forte e repentino que os levarão para o meio do oceano? Com isso eles podem ter a sensação de como é ser um superman ou um homem de ferro. Tudo saiu perfeitamente conforme o planejado. Esse Gaemon costuma fazer lives e seu conteúdo nunca teve nada relacionado ao terror e ao sobrenatural, mas em um dia, em uma live, uma coisa estranha aconteceu. Ele ficou assustado haja vista que mora sozinho nesta casa. Foi quando ele descobriu que alguma coisa derrubou o seu aspirador de pó. A pior parte veio ao revisar as imagens. Uma sombra foi registrada logo ali atrás logo antes do objeto cair. Dá para ver claramente que a sombra humanoide não está sendo projetada, mas sim que tem vida própria. A suspeita é de que seja um vulto, ou seja, um ser que habita nas sombras. Este vídeo te deixará com o coração apertado. Durante a madrugada o mar ficou muito agitado. Diante disso marinheiros foram ao convés liberar as correntes de ancoragem, para evitar que se rompam. Veja um só o tamanho das ondas em volta do navio. Dentro, observando. vem vagas bem grandes que elas lavam com vés e tem muito marinheiro, infelizmente, que já foi para o mar. Largou novamente, olha como chega. E o mar De noite, tudo recolho. fica ainda mais assustador. Imagina, Por pata, motivos assim, óbvios, muitos não entrar, sobrevivem a essa missão. Operar, lá para Europa, certo? Ele sempre tirando aí tudo, ó. Esse é um trabalho que tem que ser muito bem feito e tem que ter muita segurança. Então, depois que está tudo claro, o aviso passa disso e opta, ok? Se você quer trabalhar embarcado, fique tranquilo, pois sua esposa receberá uma ótima indenização quando você cair no mar e o Ricardão vai cuidar dela no seu lugar. Assim será na volta de Cristo. Vocês perceberam que nem estava chovendo muito, estava tudo muito calmo, ninguém imaginava que o rio iria transbordar assim do nada, mas já chovia há muito tempo. Assim será na volta de Cristo, pois os sinais também já estão acontecendo há muito tempo. É impressão minha, ou realmente o cara perdeu o carro vermelho porque ficou com medo de molhar o tênis? Alguém pode me explicar o que aconteceu aqui, como a porta quebrou com tanta facilidade? Veja a reação do dono da barbearia. Algo me diz ele havia sido avisado para não mexer naquela porta, que provavelmente estava com defeito. Tiago Furacão e sua equipe montaram um acampamento em uma floresta cercada de mistérios. Próximo dali, há uma igreja cujo sino toca sozinho às meias noites. Essa é a primeira investigação que eles farão no local. Vamos até ali dar uma olhada. Demorou? Demorou até isso. Vamos lá, amor. Tirei daqui. Tirei daqui, cara. Tirei daqui. Eita, ali! Tirei daqui, cara! Tirei daqui, cara! Meu Deus do céu! Durante a varredura, eles identificaram algo perturbador, uma cabeça de bode. Isso é um mau sinal, pois pode indicar a presença de seitas satânicas no local. As Olha aqui, é cercado. Tem uma tela aí. Tem uma tela. O que será que é aí? Olha isso. Go... Ué, esse aqui, que... ah, meu... Cara, você é com o um cemitério aí? Ah! Ué, só, só, só tem... Você é com um o cemitério? É um cemitério? Tá cercado aqui dentro, olha. Olha lá os morrinhos lá. Ó. Sim, eles descobriram que acamparam ao lado de um cemitério. Há um acesso lá nos fundos. Vai, ó, vem atrás de mim. Vai junto, gente. Fica de olho aí. Pessoas que eram veladas na igreja eram enterradas ali. para ver um vulto perto da barraca. Parece que viram um vulto perto das barracas. Cara, certeza que ali é o sino parado aqui na frente, de cima. Sim, o sino começou a tocar. Olha aqui! Olha aqui! Meia-noite! Meia-noite, cara! Olha aqui! Cara do céu, vem! Tiago, cuidado! O sino, cara! É real mesmo. Aqui nessa colônia, o pessoal fala que quando dá meia-noite, não toca, cara! E realmente é verdade, cara! Você viu que era meia-noite? E lá foram eles para dentro da igreja. Meu Deus do céu. Sim, dezenas de cadáveres foram velados nesta igreja. O que está acontecendo? É o que foi isso? Parece que temos companhia. Meu A porta do Fernando abriu, né Fernando? Mas bateram na porta. Do lado de fora nada foi encontrado. É só nosso carro. Será que correu lá pra casa? Não sei, cara. Ó, oh, vai ser assim, ó. Eu sei que tá todo mundo cansado, mas a gente vai revezar. Não vai dormir todo mundo. Cada duas horas um vai ficar de vigia. Cada duas horas não um vai ficar de vigia. Continua no próximo episódio. Um casal contratou uma bruxa para poder exorcizar sua casa que está infestada de espíritos malignos. Com um tabuleiro ouija, ela tentou contato com os espíritos. Foi então que coisas muito bizarras se sucederam. Com quem ela está falando? Acabo de terminar a sessão, mas tenham muito cuidado. Sim, o demônio rabiscou todas as fotos do casal. Isso indica que os espíritos querem destruir o casal. Algo precisa ser feito antes que seja tarde. chineses e a arte de criar xing Lings exóticos. Essas imagens foram registradas em Nova Cidade, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Será que são eles? Seria isso um OVNI? O que tem por nome Kiprana, retornou à vila assombrada onde oito jovens foram executados durante um passeio de férias. Bom, parece que temos companhia. Há alguma coisa atrás deste jovem, uma criatura cadavérica que se assemelha a um zumbi. Só um momento, isso realmente é um zumbi. Sim, ele está flutuando. Note que seus pés não tocam o chão. Aonde a entidade foi parar? Na sequência, ele sobe para o segundo andar de uma residência. Neste momento ele segue caçando a entidade. Sim, ele ficou frente a frente com a criatura. Sim, com a mesma mão que coçou o rabo agora há pouco. Você teria coragem de comer essas iguarias da Índia? Neste vídeo veremos as evidências que podem provar a existência do pé grande. Mas antes, já vai deixando o seu like. E se não for inscrito, inscreva-se neste canal e ative o sino das notificações. é descrito como um grande símio que vive nas regiões selvagens e remotas dos Estados Unidos e Canadá. Alega-se que seja um animal aparentando um Yeti tibetano. Em 2007, foi organizado uma expedição em busca de provas ou até mesmo do próprio pé grande. Porém, nada foi encontrado. Mas ainda assim as buscas continuam pelo mundo todo, ainda mais agora que os Estados Unidos prometeu uma recompensa de 3 milhões de dólares a quem capturar um pé grande. É uma criatura descrita como medindo quase 3 metros de altura, peluda, com rosto semelhante a de um homem velho e pés enormes. esses que deixam grandes pegadas por onde passam. Foi a partir dessas pistas que muitos conseguiram pelo menos um vídeo curto da criatura. Aqui temos o vídeo mais famoso da captura do pé grande. De 1967, os caçadores Roger Peterson e Bob Gillin gravaram o que continua sendo a suposta filmagem do pé grande mais icônica de todos os tempos. No vídeo registrado na Califórnia, Estados Unidos, é possível ver algo vagando por uma floresta, com os braços para baixo balançando, antes de dar uma olhada sem perder o passo. Embora vários especialistas tenham analisado tais imagens e concluído que deve ser uma pessoa fantasiada, outros não conseguiram chegar à mesma conclusão. 55 anos mais tarde, ainda não foi oficialmente desmascarado ou considerado uma farsa. Jin Lin relembrou o momento. Eu não tive tempo para ficar com medo. Foi algo surpreendente. Tudo estava acontecendo dramaticamente rápido. Uma dupla de cinegrafistas amadores afirma ter capturado imagens do que seria um pé grande caminhando em um parque nos Estados Unidos. No vídeo vemos a criatura andando camuflada por dentro da floresta. A câmera de captação de movimento também registrou algo estranho. Os exploradores se atentaram a um rosto camuflado logo abaixo sem se dar conta de que o suposto pé grande se movia logo acima, como podemos ver nos detalhes das imagens. Seriam essas evidências concretas? O super grande foi visto perto das montanhas Stins em 2016. A criatura parecia estar saindo de dentro do lago. Uma família estava nas redondezas gravando um vídeo quando ocorreu a aparição. Imediatamente correram para captar melhores imagens, mas ele sumiu por trás das colinas. Dessa vez, em uma floresta canadense onde mora uma família, um estranho foi visto andando pelas redondezas. A princípio, eles acharam ser um invasor e como a polícia mais próxima estava a 24 quilômetros, o pai pegou a espingarda e foi investigar. quando ele se deu conta de que encontraram possíveis evidências de um pé grande. Foram várias imagens da criatura vagando muito lentamente pelo mato. É como se já estivesse muito velho e cansado. Mais tarde, naquela mesma floresta, ocorreu um dos registros mais intrigantes. Dessa vez, uma imagem mais aproximada da criatura no fim da tarde. Aqui podemos ver bem de perto o rosto do suposto pé grande. Se não é o deles, o que seria essa coisa? Mas nada parece ter surpreendido o caso a seguir registrado na floresta Taiga, no Canadá. No local, um jovem explorador que tem por nome Arnold Harry estava acampado fazendo uma refeição quando de forma repentina, um enorme hominídeo surgiu vindo em sua direção. possui todas as características que descrevem um pé grande. Henry ficou paralisado diante da assustadora visão que ele não esperava ter naquela floresta. essa foi considerada uma das melhores evidências do século XXI, pois podemos ver a criatura com riquezas de detalhes. Agora temos um vídeo muito intrigante para os brasileiros, pois este caso teria sido registrado na Floresta Amazônica no ano de 2019. Um grupo de pescadores estavam a navegar pelas águas de um pântano quando se depararam com um estranho humanoide atravessando o rio a pé. Este foi mais um caso que carece de explicações, pois não existem macacos deste porte nesta floresta. Essa é a história do homem que diz ter abatido um pé grande. Em 6 de setembro de 2012, em San Antonio, no Texas, Rick Jair ligou para a emergência informando que havia um pé grande devorando o veado na floresta. Como não foi atendido, ele amou armadilha para a criatura. Para isso, ele temperou carne de porco com urina de veado para tentar atrair a fera. Então, ele se escondeu em uma barraca, mas quando a criatura surgiu e começou a devorar o manjar, ele pulou imediatamente da barraca e lhe atingiu com vários tiros. A abertura na barriga indicaria a realização de uma autópsia. Segundo Rick, o corpo da criatura foi roubada enquanto ele dormia. Ele acredita que tenha sido capturado por militares que souberam da informação por meio da ligação que ele fez à emergência. Antes de prosseguir neste documentário, deixe seu like, inscreva-se e ative o sino das notificações.